A gente vai começar aqui com os passos inicial para quem quer começar no YouTube, que é começar corretamente. Não adianta você começar por começar. Então a gente quer ensinar como, como começar corretamente e como você ter resultados. Na tela aí aparece é, o meu canal do YouTube. Tem 27 mil é, inscritos, é um canal com mais de 4 é, milhões de visualizações, um canal em crescimento e eu quero aproveitar um pouquinho do que eu aprendi na prática, está passando aqui para vocês. Durante o vídeo, é claro, vai ter algumas interferências, vai ter algum barulho na proximidade, é muito difícil de gravar alguns tutoriais e não ter essas interferências. Mas eu peço a você que está chegando aqui agora no canal que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e também é, ative o sininho para receber as próximas notificações, até porque esse tutorial aqui é exatamente o início de um novo canal que eu estou criando. E é com base nesse tutorial é, que eu estou passando conhecimento para vocês e ao mesmo tempo estarei é, mostrando todas as métricas mês a mês, é, crescendo de uma forma orgânica. Então vamos lá. A primeira coisa para você começar um canal no YouTube é você ter uma conta do Gmail. Então você precisa ter uma conta do Gmail. Todos os celulares, ou quase todos os celulares hoje, possui é, uma conta do Gmail. Então, caso você não queira utilizar aquele Gmail que você já tem, você pode estar criando uma outra conta. Você vem nessa tela principal aqui do, do YouTube e você vai procurar aqui em cima, é, onde tem esse círculozinho aqui, você clica aqui, aqui vai aparecer o e-mail, que é o e-mail, o endereço do seu Gmail, Aqui embaixo você vê que não tem um, que, um canal é, criado com esse Gmail. Então você vai clicar em criar um canal. Depois que você a, a, a, a passar por essa etapa de criar aqui um canal, aparece a opção para você colocar o nome do seu canal. É, apareceu aqui a alavanca tutoriais, que é porque é o nome é, do e-mail. E exatamente esse nome que eu vou utilizar para o canal. Mas você poderia colocar um outro nome, certo? Eu vou colocar esse nome aqui, que esse vai ser o nome é, do novo canal que eu estou criando aqui na, no YouTube Para estar tá levando informações, é, tu, tutoriais, passo a passo de como crescer no YouTube e muitas outras é, é, novidades Depois você vai clicar aqui embaixo na opção criar canal É muito importante que você tenha muita paciência, muita tranquilidade para fazer isso porque às vezes a pessoa sai criando dois, três, quatro canais até com o mesmo tempo, nome e depois acaba tendo dificuldades. Então faça um clique com um, um nome que você possa utilizar e que você não tenha dificuldades. Depois procurou na, na plataforma, só o seu canal aparece ali. certo? A alavanca tutoriais já apareceu aqui. Ok Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai aqui já criou o canal, certo? Se eu que, quiser enviar um vídeo, eu já posso clicar aqui em enviar vídeo. Mas não é isso que eu vou fazer no momento, a gente tem que fazer o passo a passo correto. Então vamos personalizar esse canal, certo? Quando a gente pede a personalização, ele leva a gente para o YouTube Studio, é onde a gente vai criar toda, todo o formato, organizar o nosso canal, preparar, vamos dizer assim, a nossa casa, a nossa loja, né? Para que os nossos visitantes possam encontrar informações ou se assim pesquisar encontrar informações que atendam as suas é, expectativas, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte, apareceu o layout, aqui eu não tenho nada para colocar ainda no, no trailer, nem no vídeo em destaques. Aqui nessa personalização, a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção brand acho que é brand que se pronuncia tá aqui a gente tem a duas opções de colocar a foto do nosso canal é uma foto do perfil essa foto precisa ter é, de 98 é, por 98 pixels a gente vai é, ter essa essa foto aqui se você não tem é importante que você crie tá é, existe inclusive uma plataforma chamada canva essa que eu vou mostrar aqui para vocês é, que eu faço todas as, as minhas é, Os meus design, né? design Tanto para o canal né? E para outras coisas que eu preciso fazer Capa, enfim Vamos voltar lá para a nossa personalização Do canal E a gente vai agora aqui fazer o que? Enviar uma foto é, Do perfil Vamos deixar aqui o canal com a nossa cara Eu já criei lá no, no Canva Então tá aqui pronto Aqui eu vou subir Essa foto já apareceu aqui você está vendo aí? Eu clico aqui na opção Pronto, OK, já está alterado. Só falta depois clicar lá em Publicar. E a gente agora vai mudar o que? A nossa é, imagem do banner, tá? Na imagem do banner, o banner que é o banner do canal. Vou mostrar aqui para você entender mais ou menos. Se eu pegar aqui o meu canal, eu vou mostrar aqui para você o banner. O banner é aquela aquela aquela imagem principal é, do canal que vamos dizer, diz alguma coisa sobre você, diz alguma coisa sobre o seu conteúdo, exatamente isso aqui é o banning. tá, a gente vai agora mexer aqui ó, vamos voltar lá a gente vai clicar aqui em enviar eu já fiz também lá no, no, no, no Canva, tá vendo aqui, capa do canal alavanca, tá pronto certo, é claro que você não vai fazer tudo de uma vez só, vai fazendo aos poucos planeje para que as coisas dê certo, observe que aqui já aparece como é que vai aparecer no, no, no, no, no celular ou no computador, certo? Visível em computador e também para, para dispositivos é, móveis, está vendo aqui? Para computador vai aparecer assim e para dispositivos é, móveis, que é o celular, vai aparecer nesse formato. Aqui eu clico em pronto, nós estamos dando uma cara ao canal que... É, estamos criando está é, carregando aqui, pronto, já aparece a imagem lá em cima aqui também no NoBunny ok essa marca d'água aqui eu não vou colocar no momento, mas a, essa marca d'água você pode também estar tá criando o que é essa marca d'água? é isso, exatamente isso aqui, eu vou mostrar para você eu espero que não tenha saído aqui esse, esse fundo é, desse vídeo aqui que eu estava é, falando mas aqui, essa marca d'água é exatamente. Deixa eu pegar um vídeo aqui para mostrar para você o que é a marca d'água para você entender. Deixa eu dar um pausa aqui, diminui o volume para não atrapalhar. É, deixa eu passar aqui esse, esse, essa publicidade para que eu possa mostrar para você onde é que aparece a marca d'água. Pronto, tá vendo isso aqui? Bem aqui no vídeo, ó. Isso aqui no vídeo. É isso aqui no vídeo, ó. É a marca d'água. Quando clica aqui é a opção inscrever, certo? Então você pode estar colocando isso também. Como é que você faz isso? Você pega uma imagem é, 150 por 150 pixels, certo? E aí você pode estar é, subindo também essa imagem aqui. Vamos publicar aqui a capa e, e a imagem é, do perfil para que a gente já mostra para você como está ficando o canal. Está fazendo o processo é, de publicação. Às vezes a internet não ajuda. Isso é, é, é normal. Tá certo? Acontece e muito. Vou até fechar uma aba aqui para não, não dificultar muito. É, deixa eu ver se já publicou. Vou acessar aqui o canal. Vamos ver se está se se tá ok. Se tiver, já vai aparecer tanto a capa quanto... Pronto, já apareceu aqui, né? A capa. E a foto do perfil do canal. A gente terminou? Não, temos muitas outras coisas para fazer. Vamos voltar aqui e personalizar o canal. É, vamos novamente para o YouTube Studio para a gente é, fazer outras é, é, configurações. É, a gente vai descer aqui. Não, vamos ver logo configurações básicas, certo? Que é importante você colocar a descrição. Você vai falar um pouquinho sobre o seu canal para os seus espectadores Essa descrição é aquela opção que aparece lá em todo o canal é, Com aquela informação sobre Então você vai colocar aqui informações é, básicas Que fazem com que o, o seu espectador, seu inscrito Ou aquele curioso da, da, da internet saiba mais ou menos quem é você Eu já tenho aqui digitado, estava no copiar no ctrl c agora está no colar eu vou colar aqui uma simples apresentação é onde eu me apresento falo um pouquinho é, do objetivo da criação desse canal certo é, eu falo também é, do meu outro canal fazendo uma referência do outro canal que eu tenho 4 milhões de visualizações e quase é, 30 mil inscritos deixo tudo organizadinho aqui ok é, não, se eu quiser adicionar um homem adiciono, se não quiser eu não adiciono Aqui embaixo aparece o, o URL, o endereço do canal na internet E aqui eu posso estar é, colocando links, o que seriam esses links é, Eu posso adicionar aqui meu acerto, link do Instagram, do, do Facebook é, Posso é, colocar um link de um site, enfim E aqui também eu posso colocar meu endereço de e-mail para que as pessoas Posso entrar em contato, parceiros, caso tenha interesse, possam estar fazendo isso. Então, por enquanto, essa parte aqui embaixo eu não vou colocar. Mas se você quiser colocar, você pode colocar e vai ficar dessa seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Novamente no canal de Jauma Roma. A gente volta lá para mostrar como fica é, é, esses links que você coloca ali. Observe que aqui aparece. Declare seu imposto é, de renda certo aqui aparece declare seu imposto de renda então é um canal parceiro tá é um site parceiro e aqui aparece também o meu link do instagram do instagram né caso a pessoa queira me conhecer um pouco mais saber um pouco mais da minha vida pode conseguir aqui a informação e aqui é um link é, de um parceiro para as pessoas fazerem é, fazer aí a declaração do imposto de renda vou voltar aqui para personalização Certo? Vou publicar aqui é, essa, essa descrição aqui do, do canal, certo? Já está pronto aqui. Agora a gente vai aqui é, em configurações, bem aqui à sua, à sua esquerda. É, vamos clicar em configurações porque a gente tem que fazer algumas configurações básicas do canal. Primeira coisa, vamos clicar aqui em geral. Esse geral aqui é, o, é como a gente quer que apareça para a gente a moeda. Por enquanto, eu vou deixar em dólar americano, depois eu modifico para real. Isso aí não tem muita é, importância. Você pode mudar a qualquer momento. Depende de como você quer visualizar aí os seus ganhos. Aqui vamos clicar em canal. Informações básicas. País de referência. Temos que escolher o país que nós estamos. Não adianta você estar no Brasil e colocar que está nos Estados Unidos, porque pode ter problemas no futuro. Ok, principalmente no quesito é, da monetização, e tem políticas é, em relação a a ao YouTube para específica para cada país, para cada região. Aqui a gente vai colocar o que palavras-chaves, muito importante. Você vai colocar são as tags para o seu canal. Como é que você quer que as pessoas encontrem o seu canal? Então vou colocar aqui, como criar é, canal no YouTube, certo? Vou colocar aqui também. Tutoriais: toda é, toda chave, toda palavra-chave, toda tag vai ser seguida de uma vírgula. Quando você coloca uma vírgula, ela já aparece nesse formato. Que... Colocar dicas também. Vou colocar também meu nome de Jalma Roma, fazendo uma referência a mim. É, vou colocar o que também é crescer no YouTube. Você pode fazer é, uma pesquisa bem interessante. Tá, vou colocar também o nome do canal. Como é o nome do canal? alavanca alavanca é tutoriais você pode colocar até 500 é, caracteres você pode colocar até 500 é, letras é, para você entender mais fácil é, vou colocar o que vou colocar só isso por enquanto depois eu posso estar tá melhorando agora é importante que quando você crie, você já crie com todo com todo o formato desse tudo bonitinho para você não ter problema vou colocar outra aqui começar no youtube é do zero pronto aqui eu vou clicar em salvar ok já tenho aqui algumas informações básicas eu vou voltar lá novamente é, para a gente dar continuidade clicar aqui em canal de novo já foram salvas lá aqui tem configurações avançadas essas configurações é, você vai definir o seu público é muito importante e é obrigatório se você definir que seu público é o um público infantil, você, é, seu conteúdo ficará restrito a público infantil. Aí quando você publicar um vídeo, é, a opção de comentários não ficará ativa. E aí você deverá é, fazer isso manualmente para cada vídeo. Mas você pode já configurar aqui. Ó, não configurar, você pode configurar para criança ou você pode clicar aqui no meio. Não configurar esse canal como não sendo de conteúdo para crianças. Eu nunca envio conteúdo para crianças. Ou você pode colocar aqui, ó, quero revisar esta configuração para cada vídeo. Eu sempre uso a do meio, mas fica a critério de cada um, ok? Porque meu conteúdo é para um público geral. Então, se fosse um para público infantil, eu teria algumas é, restrições, tá certo? É, é, aqui tem a trans transcrição, não mostrar palavras possivelmente impróprias, isso aqui não vou, vou deixar em aberto. Aqui tem a contagem de inscritos, se você quer exibir ou não o número de inscritos do teu canal. Eu não vejo problemas nenhum, eu sempre coloco, gosto de deixar que as pessoas saibam o número de inscritos que eu tenho. Existem pessoas que ficam com aquela insegurança e fazem o seguinte, ah, se as pessoas observarem que eu tenho poucos inscritos, eu não vou ter prova social, as pessoas não vão acreditar no meu trabalho isso para mim não faz muito sentido. Existem pessoas que têm 100 inscritos e têm um canal com 100 mil visualizações. Existem pessoas que têm, como eu, 27 mil inscritos e têm 4 milhões de visualizações. Então, uma coisa não diz muito sobre a outra. Aqui tem outra coisa: anúncios. Desativar anúncios com base em interesses? Não. Isso aqui se refere à monetização. Eu deixo desativado porque, para mim, não tem interesse em mexer nessa parte. Eu quero ganhar o recurso, é, a minha receita. É, da monetização de acordo com é, é, é, a minha vontade de acordo com o meu trabalho então não vou colocar para desativar isso aqui não, ok? aqui eu clico em salvar eu gosto de estar salvando e mesmo que eu tenha que voltar várias vezes, eu poderia preencher todas as três etapas e seguir, mas eu sou daquelas pessoas que não confio muito na internet, de vez em quando ela pode falhar aqui tem a qualificação para recursos que aqui eu não preciso mexer é, veja abaixo como conseguir acesso aos recursos sem interesse O recurso padrão, que é enviar conteúdo, criar playlist é, Já está ok Aqui tem recursos que exige verificação do número de telefone também Já está qualificado Então, é, aqui eu não, não faço alteração nenhuma Ok, já foi verificado Já está qualificado, já está verificado é, Então, não tenho nenhum problema com isso aqui Eu vou fechar essa tela aqui, Eu vou voltar aqui para padrões de envio, é, padrões de envio, caso você queira já deixar padronizado o título do seu vídeo, é, a descrição do seu vídeo, aqui na descrição, às vezes você pode colocar, já deixar o Instagram, o Facebook, um link, é, a hashtags, hashtags, coisas que você vai utilizar padronizado para todos os vídeos aí quando você subir um vídeo, você só precisa complementar com as informações básicas que você precisa, então você coloca o título, a descrição essa questão aqui embaixo da visibilidade é muito importante que você toda vez que suba um vídeo você deixe na, a, na visibilidade não listado é, você pode deixar tanto no público ou privado, mas eu aconselho sempre não listado por quê? É um tempo que você tem de editar alguma coisa, corrigir alguma coisa, até o seu público ele ter é, conhecimento do conteúdo que você acabou de publicar. Aqui embaixo você pode colocar as tags, deixar as salvas aqui, tá? As tags é, servem como links. É muito importante que você use tags para os seus vídeos, de acordo com o tema que você está trabalhando. Nunca use uma tag diferente daquilo que você está fazendo, porque você vai estar tá tendo problemas. Então, por favor... Não fale de futebol e não vai colocar um tema falando de economia. Uma tag falando de economia, porque aí você vai ter problemas, certo? Aqui eu não tenho nada a salvar no momento. É só a questão da visibilidade. É a questão do idioma do vídeo é importante. Eu vou colocar aqui português, certo? Porque eu coloco português. O país que eu estou é Brasil, a língua é portuguesa. Então, eu prefiro já é, colocar numa língua que, que é português, Brasil. É, legenda não vou mexer, título, idioma do título e da descrição também é português, certo? Tem gente que deixa isso aqui em aberto, tá? Eu, eu prefiro deixar é, é, é, com um idioma já específico, porque aí, é, é, havendo alguma necessidade de, de, de qualquer situação que, que apareça diferente, daquela que eu compreenda, do próprio algoritmo do YouTube, que ele lá se resolva. Vamos dizer assim, né? Aquelas enroladas que a gente tem no meio de um vídeo, que a gente não quer editar depois, aí a gente improvisa, né? É, comentários. Reter comentários possivelmente para análise? Observe bem. É, comentários impróprios. Reter para análise? Você pode reter ou não. Eu, às vezes, deixo os comentários permitidos. E depois eu vou lá, sempre monitoro todos os meus comentários, é, Mas você pode deixar aqui, gente, esse comentário aqui, ó, reter para análise, ok? É, avaliações desse vídeo visível a todos, sim, deixar visível para que todos é, possam verificar o like e o dislike. A avaliação é o like e o dislike, tá certo? Aqui embaixo a gente vai salvar, voltando novamente, a gente vem aqui, lá em configurações, para gente fazer o que precisa em relação a permissões. Aqui em permissões a gente pode adicionar aqui uma outra pessoa com outro e-mail para que possa ser um editor, possa monitorar o canal, possa é, é, editar, responder um comentário, enfim, um parceiro aqui do seu canal, é uma segunda pessoa depois de você para fazer coisas no seu canal. É um parceiro seu que tem que ter muito cuidado quem você vai convidar aqui, quem você vai adicionar. Por enquanto não vou adicionar ninguém. Aqui em comunidade é, você pode adicionar moderadores, você pode é, pô, pelo nome aqui. Ó, você pode adicionar, por exemplo, aqui a Djalma Roma, certo? É, Djalma Roma. Quando eu botar aqui o e-mail direitinho vai é, aparecer aqui. Botou o link aqui. Desculpa, eu coloquei foi o nome. É o link, link do meu canal. Certo? aqui da mesma forma se você quiser usuários aprovar você coloca aqui é, se você quiser também deixar pessoas é, ocultas para que não possa é, ser visível os comentários dessas pessoas no seu canal, você coloca aqui o link do canal dela. Certo? você pode colocar palavras, bloquear palavras que você não queira que apareça nos seus comentários, nos comentários dos seus vídeos. você pode colocar aqui as palavras e aqui você pode também, Bloquear links, que é bloquear links, toda pessoa que botou um link lá no teu canal é, Não vai aparecer, toda pessoa que botou um, um, um link lá no seu chat né, No chat, é, não vai aparecer, certo? Esse link inclusive é, inclui hashtags e endereços é, de site, tá bom? Aqui embaixo é a questão dos contratos, é que fala a respeito do serviço do YouTube então, se quiser conhecer tudo a respeito do YouTube, sobre a questão da política do YouTube, a questão da é, do cuidado do uso na, da plataforma, você vem aqui. A gente já cumpriu essa etapa aqui. Nós vamos clicar em fechar e a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui para mostrar só para vocês a questão da monetização. Então, aqui a monetização ela é um passo certo que a gente hoje fica aguardando. Tá? Então, no momento, eu tenho zero inscritos, começando hoje, criei agora esse canal só para mostrar o passo a passo para vocês. Eu tenho zero horas de exibição pública, então eu preciso ter o quê? 4 mil horas aqui é, de vídeos assistidos nos últimos 365 dias e eu preciso passar pela etapa de verificação. Você vê que já está sinalizado aqui, então já fiz, já passei pela verificação é, em duas etapas do YouTube. Tem até um vídeo aqui no canal falando dessa verificação e como fazer. Então, se você não fez a verificação, corra. Porque o prazo já se esgotou. Então, pessoal. É mais ou menos isso aqui. Para você que quer é começar do zero no YouTube. Agora, eu vou, vou voltar lá no canal. Aqui, eu vou clicar aqui. É ver canal no, no YouTube. Para mostrar para você como é que está o canal Alavanca Tutoriais. Aí. tá Essa é a cara do canal, tá, eu espero que você tenha gostado, tá bom, a cara do canal é essa aqui, não tem nenhum inscrito, não tem vídeos, não tenho playlists ainda criadas, não tenho canais, não me inscrevi em canal nenhum, sobre, aqui ó, que eu falei para vocês, tem aqui a descrição, a data da criação, 3 de novembro de 2021, hoje, quero já pedir a vocês que já se inscrevam aí nesse canal, vou deixar o link na descrição porque a gente vai estar colocando conteúdos toda semana é, focado em crescimento em dicas tutoriais e reviews para quem é ligado em tecnologia então se você é igual a mim gosta de novidades na tecnologia então é, não perde aí de se inscrever no canal alavanca não se esqueça de deixar o like também nesse vídeo pessoal essa é a dica de hoje o próximo conteúdo é como você subir corretamente um vídeo aqui no YouTube usando todas as técnicas corretas de título, descrição, tags, hashtags e muito mais. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo conteúdo.